Alô as pessoas que nos acompanham a partir de agora, Momento Onimed e nós estamos com um profissional na área de Oncologia, doutor Francisco Mário Zócula, vamos falar sobre, o doutor vai falar sobre o diagnóstico, a prevenção do câncer, câncer também essa doença que nos segue vai seguir sempre, infelizmente. No dia 4 agora de fevereiro teve o dia mundial do câncer, a gente vai relacionar, o doutor vai relacionar a pandemia, com também o tratamento do câncer e a área que o doutor exerce. Muito bem-vindo e vamos falar então da sua área, que é a área da Oncologia. Eu agradeço a Unimed aí pelo convite de estar falando novamente aí para vocês a respeito do, do tratamento do câncer, da prevenção. né? Então, como você falou, dia 4 de fevereiro foi o dia mundial de combate ao câncer, o dia mundial do câncer. E agora nós estamos passando por, um, por uma pandemia mundial, que é a COVID-19, que começou lá no início de 2020, né? E trouxe muitos impactos negativos para o tratamento do câncer. Né? Então, eu queria abordar esse tema hoje pra, pra, como informativo, né? Para as pessoas que devem voltar a, a fazer o rastreamento do, do câncer, a prevenção do câncer. Doutor, e claro que, como nós já falamos, né, o, o próprio psicológico, Covid-19, desde março de 2020, atrapalhou a vida de muita gente, mas claro que o psicológico é uma coisa, a Covid também. Então tem um, um estudo do, do serviço público inglês, que desde 2020 eles observaram é, uma diminuição no, nos casos novos de câncer, né, na descoberta de câncer. Então as pessoas... É por, por medidas restritivas, fique em casa é, e não, não se aglomere, tudo, não foram mais né, fazer o, o rastreamento do, do, do câncer. Então, teve em torno de 30% menos diagnóstico de câncer no ano de 2020 e 2021. E qual que é o impacto nessa diminuição do diagnóstico? Isso frente esses cânceres eles vão aparecer, eles não foram detectados precocemente. Então eles vão ser detectados numa fase mais avançada, onde você vai ter o um impacto disso na sobrevida. Os pacientes vão curar menos porque diagnóstico precoce é maior chance de cura. Então o diagnóstico tardio, muitas vezes você não consegue fazer o tratamento adequado, os tratamentos são mais caros, tratamentos menos efetivos. Então, o que, qual é o resultado disso? Aumento na mortalidade. Então, ao longo dos próximos cinco anos, a mortalidade vai aumentar em torno de 20% a 30% dos diagnósticos de câncer. Eles vão ser, vão ser diagnósticos mais letais. Então, esse é o impacto negativo da pandemia. Né? Nesse momento também de, de, de pandemia, Covid... Doutor, a cultura também da própria família em relação ao tratamento do câncer, a procura, o tratamento precoce, ela melhorou ou a Covid ela complicou um pouco mais ainda? Com certeza a Covid atrapalhou nesse sentido, porque mesmo as pessoas que querem, que quiseram, né, nesse, nesse ano de 2020, 2021, as pessoas elas queriam e fazer a prevenção, chegavam nos serviços. É, por exemplo, no hospital. Ah, não, o hospital está todos os leitos ocupados aqui por Covid, é, setor de exames também estavam restritos aí para os pacientes graves do Covid. Então houve um, um aumento exagerado do, da procura é, por tratamento da Covid, né, com as suspeitas das síndromes gripais, respiratórias. Então isso é, Teve um, um aumento muito grande nesses serviços e eles não puderam né, prestar serviços preventivos, né? Então houve uma, uma lotação dos serviços, né? Então as pessoas iriam fazer os exames, por exemplo, uma colonoscopia, que é uma prevenção do câncer de intestino. Chegavam lá para fazer, é, não tinha... houve falta de remédio sedativo que estavam sendo usados... Todos nas UTIs com os pacientes de Covid. Então não tinha sedativo. Então eram adiados os exames. Então, mesmo que a pessoa procurasse é, o serviço para fazer a prevenção, eles não tinham como como realizar os exames porque estavam todo o serviço de saúde estava voltado para por uma pandemia, né? Um, um período assim que era inesperado isso, né? Ninguém ninguém suprir essa conseguiu suprir essa demanda, né? repentina, Doutor, e para esse momento, que conselho o senhor deixa, que recado o senhor dá para os nossos seguidores, quanto a esta prevenção? Então, agora que, que nós já estamos numa fase de terceira dose da vacina, é, a nova variante aqui não, era, não se apresentou tão letal, é, os casos de internamento em UTI são muito menores, a mortalidade é muito menor por conta já da do, maioria da população adulta já vacinada, né? então a gravidade hoje a gente tem, tem visto que é menor, né? claro que a prevenção do Covid ainda, ainda se faz necessária, né? é, as medidas preventivas de proteção contra o Covid ainda se fazem necessárias, mas hoje a gravidade é bem menor, então nós estamos já numa, numa situação que estamos saindo da... Podemos dizer que estamos saindo da pandemia e as coisas já vão voltando ao seu normal, né? Então, as pessoas que deixaram de fazer os exames nos últimos dois anos, voltar eu recomendo que voltem a procurar esses, esses atendimentos, né? Essas, fazer os exames, fazer as consultas de rotina, né? e para que que seja feito o diagnóstico precoce né, do câncer e ter uma visão também que o próprio profissional da oncologia quando visitado ele é além de tudo um amigo com certeza a gente está aberto aí a qualquer momento aí que precise né a gente faz a prevenção também faz o tratamento né então acompanhando equipe multidisciplinar, né, tem parte cirúrgica, parte de quimioterapia, parte de radioterapia, e isso está funcionando a todo vapor. né? É... A respeito do, da prevenção, foi muito prejudicada no, na pandemia, mas o tratamento menos, porque os pacientes que já estavam em tratamento é... não deixaram de tratar. Pode ser que houve um atraso pontual, alguma, um início de tratamento ou um atraso, por conta de vacinação, que a gente teve que atrasar algum tratamento, mas os pacientes que estavam em tratamento, esses não foram afetados tão diretamente, né? Quanto os pacientes que não descobriram, né? Que que Doutor Francisco, muito obrigado pela sua presença, Momento Unimed, momento também importante, falando da sua área, Oncologia, afinal de contas são 17 anos, sorteia essa experiência com e com certeza ajudando muitas pessoas. Márcio, agradeço novamente o convite, né, e fico à disposição da, da Unimed, fico à disposição da, do pessoal aí, quem quiser me esclarecer algumas dúvidas, pode me procurar lá no consultório, no Núcleo de Oncologia Catarinense, a gente atende lá no Alto de Mafra, na, junto da Clínica Clidom e estamos aí à disposição para atender aí a, os pacientes, né, que precisem do nosso, do nosso, da nossa área, né, na área de Oncologia e da Prevenção, né. Momento do Medo fica por aqui, hoje então a área de Oncologia com o profissional Dr. Francisco Marzo Zócula, contando um pouco mais, orientando vocês e pedindo, claro, principalmente aquela consciência quanto à prevenção do câncer.